Olá pessoal do F1 Horizon, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aqui pra vocês de Forza Horizon é, eu, Na verdade é o primeiro vídeo de Forza Horizon que eu estou trazendo no canal E por que, que eu estou trazendo? Um circuito que eu fiz aqui no Forza Horizon, eu vou mostrar para vocês aqui no mapa tá? Eu fiz dois circuitos, eu posso mostrar os dois aqui em vídeos diferentes Mas um é perto dessa cidade aqui, de... essa daí né <risos> E tem a outra aqui, que era na outra cidade também Que é o Carston, tá? São dois óbvios circuitos de rua E hoje eu vou mostrar pra vocês o circuito que fica aqui em Carston Que eu mesmo fiz aqui, é, Só na resenha mesmo Porque depois que eu fechei o Forza Horizon Não teve mais nada pra fazer, né? Então eu criei esses circuitos aqui para vocês E para mim também, né? Andarem Aí para você que fechou o jogo ou pra você que gosta mesmo, né? Eu tenho esse carro aqui, que é o Radical eu tornei ele no máximo. Vou até mostrar pra vocês. Mano, esse carro é perfeito, mano. Ele vira bastante, freia muito, né? Mas é velocidade final que, que falta. Mas, como é um circuito mais travado, um circuito de rua, então eu acho que não precisa tanto Mas, cara, eu gostei muito desse carro do Radical. Recomendo pra vocês fazerem esse circuito aqui, que tem bastante curva. Eu vou deixar uma foto pra vocês do circuito aí, que vai estar tá sublinhado aí, né? com uma cor diferente. Não sei qual for Se você fechou o jogo e tem dinheiro sobrando Compre esse carro que é relativamente barato Você tuna no máximo ele, cara Fica, fica excelente, cara ele Vira pra caramba freia pra caramba Ele só não tem muita velocidade de final Mas tirando isso Ele, ele é Cara arrancada dele Quer ver? Eu vou até mostrar pra vocês É muito boa. Se eu não me engano, vai até 280 por hora. 287, se eu não me engano. Mas é depois eu tenho que ver aqui. E eu quero fazer um desafio para vocês, que é tentar bater meu tempo, beleza? É, é bem difícil fazer isso, porque tem bastante carros na rua, assim, e tal. Então, às vezes você bate ou perde algum, um, algum tempo. Por exemplo, esses carros aí que fica estrovando, né? Então... Eu recomendo a vocês, se você tiver Live Gold, abra uma sala multiplayer e jogue né, sozinho. E faz esse circuito, porque daí não vai ter nenhum NPC pra te atrapalhar, nem nada. Entendeu? Ou se você não tem, faz mais no horário da noite do jogo, porque tem bem menos carros, tá? Então beleza, onde que começa o circuito? Vamos começar desse lado aqui, ó. do lado esquerdo, perto da... do começo dessa calçada aqui, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui uh, os pontos de frenagem, qual marcha que você vai usar, mas depende de carro para carro. Por exemplo, esse daqui é, um, é diferente de um carro da Ferrari, por exemplo, bem diferente. Né? Então vai para carro para carro. Se você pegar esse carro aqui que está tomando no máximo as mesmas configurações aqui que eu deixei, você consegue ter uma base, beleza? Mas ó, esse começo aqui você não vai começar por aqui, beleza? É, vai ser é onde você vai passar para começar a sua volta rápida? Então, eu vou, comer, eu vou fazer desde lá do. Vou comer, eu vou fazer como se eu fosse fazer uma volta rápida. Né? Eu acho que o segredo dessa volta rápida é você começar bem aqui, fazer bem feito aqui essa curva para começar a sua volta rápida. Cuidado com os carros né? que estão vindo, como, como eu falo. Freia nessa placa aqui ó. tem na direita. Vai a segunda marcha Aqui antes daquela placa ali da, da direita também Vamos lá de segunda Eu não estou fazendo uma volta rápida só estou mostrando para vocês o ponto de frenagem Freia nessa placa aqui Abaixa para a segunda Vai dosando o pé Mesmo se você tiver com tração, o controle de tração desligado Você vai derrapar aqui Então você tem que dosar o pé Pode ser pé embaixo aqui, não tem problema. Desce para a quarta. Dosando o pé também. Freio nessa placa da direita. Segunda marcha. Já pode acelerar. Aqui é um ponto de frenagem imaginário. Beleza? Então eu não tenho noção muito. Essa é só imagina. Freia nesse poste aqui, ó. Da direita. Segunda marcha. Colado aqui na... Na parte da... Opa! Colado ali na direita, né? Freia no final dessa calçada aqui da direita Primeira marcha ou segunda mesmo Acelera Quando você vê essa primeira árvore aqui A segunda árvore da, da esquerda Você pode frear a segunda marcha Antes dessa placa da direita você já freia Segunda marcha também embaixo. Tem que tomar cuidado com esses carros. Né? Aqui você vai chegar na velocidade máxima aqui que é, é, é quase lá no final do da reta aqui, da reta com curvas, né? Bem estranho. É já dá Lá já Na dá. velocidade máxima você vai chegar aqui. Foi aqui nesse poste da esquerda. Terceira marcha. Pode sair colado aqui na direita da Zebra. Zebra atrás. Freia nesse poste, pode ser segunda marcha gritando ou terceira baixa pode ser primeira ou segunda, aqui terceira baixa ou, ou segunda estourando e completa a volta aqui quando você chegar perto dessa é, calçada né, da, da esquerda, beleza? Eu vou tentar fazer uma volta rápida aqui para vocês, só que é bem difícil porque tem vários carros passando aqui simultaneamente. Então, às vezes eu posso bater, posso perder tempo Às vezes o carro passa na minha frente e eu perco, sei lá, algum tempo Mas eu vou colocar um cronômetro aí na tela E vou tentar fazer aqui minha volta rápida. Putz, foi de primeira, mano De primeira eu consegui fazer uma volta boa Vocês viram lá que nas últimas curvas eu, eu bati no, no carro Infelizmente, né, mano Mas eu, talvez eu tenha perdido, eu acho que quase dois décimos ali Mas de boa Foi uma volta excelente, na minha, minha opinião Só tem bastante carro que me estrovou, né Vocês veem como é que é difícil Eu vou chegar aqui na curva do carro que me estrovou, cara Provavelmente eu tinha... Perdi bastante... Acho que um décimo, acho. Da volta. Eu tô chegando aqui na curva. Ah, cuidado também pra não cortar nenhum... Nenhuma parte da pista. Senão... Ó, eu vou invalidar a volta, entendeu? Então, aqui ó. É essa curva aqui que eu tava falando pra vocês. Que o carro tava no meio da pista, literalmente. E eu tive que... vir pra cá, mano. Eu quase bati nele ainda. Entendeu? Então... Cara, cuidado com esses NPC, cara. Se você tiver Xbox Live Gold, faz... Mas num online fechado e fácil, assim os NPCs Que atrapalha demais, você perde bastante tempo E também essa curva aqui também Que tinha um carro bem ali onde o caminhão tava Daí eu não tive muita tangência, perdi a palavra Daí eu abri demais a curva e não consegui fazer a tangência Mas beleza Outra coisa também que eu quero falar É como que você faz para participar desse desafio Primeiro você tem que gravar na sua tela e postar no YouTube e falar aqui nesse mesmo vídeo que falar alguma coisa que você gravou o vídeo e tá participando do desafio, beleza? Pode falar qualquer coisa, gravei o vídeo, tô participando, veja o meu vídeo. Daí que eu entro no seu canal, vejo a volta, posso cronometrar eu mesmo aqui no, no editor e, e de boa, tá? Mas tente não cortar caminho, mano, tipo, passar por aqui, ó, reto, entendeu? Porque eu vou invalidar a sua volta, então não, daí não vai valer, você não pode competir. E o que, que você vai ganhar nesse desafio? Nada! Você vai ganhar só uma, uma aparição aqui no canal. Tá? E, e é isso. Vocês que ficaram interessados aí no, no circuito, eu posso trazer mais circuitos também. que eu tinha feito mais um, como eu já disse. Então deixe seu like se você quiser mais circuitos. Aqui de Forza Horizon Ou quer mais vídeos de Forza Horizon Que não seja só esses circuitos aqui tá? Eu trouxe aqui para vocês o Forza Horizon Porque foi o, o jogo que eu dei o nome a esse canal F1 Horizon Daí o jogo é, é Horizon, entendeu? Já, já entendeu já. Se inscreve no canal para você não perder esses vídeos de circuito E vídeos de Fórmula 1 aqui no canal tá? Eu, fiquei, eu sei que eu fiquei quase dois meses aí com o canal parado Mas agora chegou férias Então eu tô mais de boa Posso gravar mais um vídeo o que tá faltando é ideia, porque tá meio escasso as ideias aqui do canal, tá? Então se você puder ajudar aí, já ajuda. Então valeu, falou, até o próximo circuito ou até o próximo vídeo de Fórmula 1.